esse é o trabalho do Dr. Gabriel pelo livro A Dieta do Arco-Íris e, recentemente, eu procurei ajuda com uma nutricionista e ela fez um processo de 21 dias de jejum e me indicou novamente que me orientasse pelo livro Dieta do Arco-Íris. Então, o Dr. Gabriel novamente voltou na minha vida após anos de ter visto esse livro e, recentemente, tem dois anos que eu fui na nutricionista e ela comentou, olha, eu posso te indicar esse livro e ainda bem que eu guardei o livro. E aí foi onde eu conheci o Dr. Gabriel, entendeu? Através da Kátia. E isso, entendeu, me despertou muita coisa, até o lance de eu me alimentar, entendeu, assim, de, de comida viva. É por conta deles, entendeu? Porque realmente isso aí mexeu muito, mexeu com o meu sistema total. Não foi só a alimentação. Da alimentação começou a surgir outras coisas, entendeu? Até que eu cheguei aqui nesse né, arco da linha, porque eu, eu senti assim um. mexeu com a minha consciência, entendeu? que aí eu fiquei sabendo do Dr. Gabriel Cousins e eu achei ele maravilhoso, fantástico. E quando eu soube dessa palestra, uma amiga minha que me convidou, inclusive ela não pôde vir hoje, uma pena. Olha, a palestra foi incrível, quer dizer, eu já acompanho ele em várias outras palestras, aprendi muito e aprendi mais, né, porque cada vez tem mais contexto, mais coisas, assim, entendeu, pra gente aprender. E o clima, entendeu, aqui dentro, entendeu, com tantas pessoas, entendeu, que estão buscando a mesma coisa, é incrível, quer dizer, isso acrescentou demais para mim. Então, a meditação ali, eu tive o privilégio de estar ali no palco, ao lado da Vivi, e fomos um dos primeiros a receber o Shakti né? o toque no terceiro olho. E só de sentar ali, eu já entrei num estado de quietude total. A mente desapareceu e o corpo parecia que estava diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. diminuindo. Eu comecei a olhar todo mundo, o público todo, aqui o auditório e parecia que estava ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe e quando eu entrei num estado de unidade. E nisso, o despertar da Kundalini. Olha, eu senti realmente um despertar da Kundalini, né? E o meu, meu corpo assim, ele balançou. E eu senti um calor muito forte, eu senti dor de cabeça, justamente no, no chakra, é no terceiro olho. Porque o meu corpo começou a mexer e começou a vibrar de uma forma mais intensa. E vieram sim alguns sons, alguns ruídos diferentes, alguns insights. A vista começou a ficar totalmente diferente, a visão. E houve uma abertura do terceiro olho. Logo depois que ele fez o Chakipat, tocou meu terceiro olho. E aí a espinha ficou ereta, parece que os chakras se alinharam. A energia foi muito intensa, um calor enorme e um despertar da consciência, uma conexão. Total com o Divino, em um estado de não mente, de silêncio, quietude, que eu seria capaz de ficar aqui por horas, nesse mesmo estado, sem me mexer, em total plenitude, em total quietude, em total conexão e puro amor e sentindo a energia de todo o grupo, principalmente a energia dele, né? que com esse toque parece que nos conduziu, me conduziu a um estado mais elevado de consciência. É, uma pressão, senti um peso muito grande e um calor. Aí depois até passou isso um pouco, entendeu? Eu fui me acalmando e com a respiração controlando e tudo mais. Eu adorei. Foi incrível. Minha primeira experiência, o primeiro evento. Você recomendaria? Com certeza, recomendaria. Recomendaria sim. Ai, ah, de agradecimento. Agradecer. De agradecer. Bastante. Gratidão.